Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Lógica e Programação Discreta do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou Giovanni, seu professor especialista deste curso. Sou engenheiro eletricista, com especialização em Instrumentação e Engenharia de Segurança do Trabalho. Possuo mestrado em Automação Industrial e estou cursando Doutorado em Engenharia de produção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 é que você seja capaz de compreender a linguagem matemática contemporânea através dos estudos da teoria descritiva dos conjuntos, das relações e funções e da indução matemática, para que possa travar diálogos, transmitir e desenvolver ideias matemáticas de forma precisa e rigorosa, estabelecer paralelos entre a álgebra de conjuntos, o cálculo proposicional e o cálculo de predicados, visando facilitar os problemas de gramática que possam ocorrer. Interrelacionar os conteúdos desta disciplina, bem como relacioná-los com os de outras, de modo que possam ser visualizadas suas características fundamentais e algumas de suas utilizações em computação. Resolver problemas que envolvam o raciocínio lógico abstrato,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 Encerrando, gostaria de lembrar-lhe que a sua dedicação e empenho é fundamental para o êxito nesta disciplina e no curso. Procure manter em dia suas atividades e organize seu tempo de forma a buscar tornar essa disciplina um aliado em sua capacitação profissional. Isso transformará seu investimento no aprendizado muito mais prazeroso e interessante. Sucesso a todos! Tenho certeza que juntos somos mais fortes! E alcançaremos essa vitória.